A agroindústria de carne serviu de sala de aula para estes professores de Moçambique, que aprenderam técnicas de defumação e de preparo de alimentos. Eu acho que foi muito positiva, visto que aqui colhemos mais uma experiência em termos de agregar valor no, no único alimento. É, nós tivemos aqui a prática de lobo e presunto de carne suína e Nós lá temos feito, mas de uma forma arcaica, e aqui vimos de uma forma diferente, agregar mais valor ao produto, e o mesmo produto ter vários sabores. Isso que para nós é mais importante para é, combater a malnutrição que se verifica na zona rural. Os quatro docentes fazem parte de uma comitiva com 30 moçambicanos, que veio ao Brasil participar do Programa de Formação de Formadores na Área Agrícola. Bem, nosso objetivo é mesmo uma transferência de tecnologias. Nós somos professores de institutos agrários. Então, nós estamos aqui para aprender, para ver novas tecnologias. Tecnologias essas que nós vamos replicar nos nossos estudantes e, por sua vez, os estudantes também, depois de terminada a sua formação, eles vão levar essa informação e expandir para os nossos produtores. Eles foram divididos em grupos, segundo a área de atuação, e passaram por capacitação em 15 institutos federais. No IEF Sul de Minas, os docentes ficaram nos campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho, por quase 40 dias. Viemos para cá no Brasil para colher experiência na área de mecanização agrícola, é, solos, rega e drenagem. E agora estamos aqui no, no campus de Machado, onde estamos a ver várias áreas, a partir de horticultura, eh, gado suíno, avicultura, eh, propagação de sementes, propagação de plantas e agora estamos aqui no processo de tecnologia. Então, esta é mais, mais uma bagagem, mais uma experiência. Para além de saber produzir no campo, temos que saber processar o pôo escolhido. Esta é a segunda edição do programa firmado pelo governo de Moçambique e pelo Conselho dos Institutos Federais, o CONIF. No ano de 2017, o IEF Sul de Minas foi o responsável pela adaptação dos moçambicanos ao país e pela apresentação da estrutura e do modelo de ensino da rede federal. Esse ano, a diferença é que a gente adepou o programa, quer dizer, ele ficou mais refinado, a gente é, colocou é, áreas mais específicas para que o pessoal viesse fazer sua capacitação. Então, foi o refino realmente da edição do ano passado. Quando a gente coloca dentro das nossas instituições um grupo de 30 professores, né, são professores atuantes em um determinado país, né, e, e ele aqui ele recebe uma capacitação que vai ser importante para a vida acadêmica dele, a gente passa a ser um ator ativo. Então a gente teve é, vários elogios né, é, do Ministério das Relações é, Exteriores, né, é, do próprio governo moçambicano reconhecendo esse programa como um programa efetivamente de sucesso.